Salve, salve rapaziada, beleza? São o aqui. No vídeo de hoje vim gravar um vídeo aqui, né? No vídeo de hoje vim gravar um vídeo aqui muito bom. No vídeo de hoje vim ensinar vocês aí a como comprimir vídeos para enviar no WhatsApp. Como assim? Comprimir vídeos, tipo um vídeo tá aí 100 megas, né? Aí um, um site o vídeo que torna em 20 megas, tipo, por exemplo. Aí fica mais leve... E não perde qualidade. Você pode enviar pelo WhatsApp aí. Então, sem mais delongas, vamos lá pro, pro, pro, pro ensinamento aqui do vídeo, né? Eita, que hoje eu tô bom, hein? Continuando, eu gravei um videozinho aqui de Stardew Valley, ficou aí 22 mega. E o site é esse daqui, ó: Comprimivideo.com.br Aqui, o que é que você vai fazer? Ele, ele comprime vídeos MP4, MOV, MKV, WebM e MKV. Eu não sei porque repetiu isso daqui mas tudo bem é, aqui o que você vai fazer você vai selecionar aqui ó baixo nível de compressão para ter uma melhor qualidade você não vai perder qualidade mas vai diminuir o tamanho do vídeo aí você seleciona aqui aqui você não seleciona nada a não ser que você queira diminuir o tamanho dele é, e aqui se você quiser remover o áudio você clica aqui e seleciona no meu caso eu não quero né então eu vou deixar aqui desmarcado Clicando aqui em pesquisar, você vai pegar o vídeo. Coloquei aqui o vídeo. Aí tá em mp 4 Vou clicar em enviar arquivo. Vai ficar fazendo o upload. Você espera um pouquinho. Aí quando tiver pronto, vai atualizar a página com o um link para baixar. Vou esperar aqui comprimir e já volto. Beleza, voltei aqui, comprimiu aqui. Saiu de 23 MB, como o vídeo é pequeno, né? Saiu de 23 MB para 17.98 MB. Ou seja, diminuiu 21%. Você pode enviar até 500 mega aqui, quase 1 giga, né? É meio giga. Você pode enviar até 500 mega. Aí, tipo, vamos falar um exemplo aqui. Se daqui você enviar um vídeo de 400 mega, pode ser que ele compacte o vídeo para 100 mega, por exemplo. É, tipo, é muito bom mesmo o site. Eu recomendo muito. Aí, o que que você vai fazer para fazer o download? Você vai clicar aqui, ó, download file. Pronto, tá baixando aqui, ó 18 megas, não perde qualidade meu caso tá demorando aqui por causa da minha internet Então é isso aí Bem galera, o vídeo é isso espero ter ajudado vocês aí Se eu tiver ajudado aí, deixa o like aí Só pra fortalecer o canal aí Se você quiser mais vídeos aí, se inscreve aí Deixa um comentário aí se você tiver alguma dúvida E é... é isso aí, eu acho que é só isso mesmo Bem, é isso aí, muito obrigado por assistir, falou!